Essa aqui é o quê? preto. É o menino gato? Que lá... O lagartixe? Aquele lá não é a corazinha. É o Speed the max. Sim. Olha os carrinhos. Olha que carrinho bonito. Brincade na uh -huh. areia. Olha o carrinho de bombeiro. Hum? o moço briga, ele briga muito, se o tipo, cabelo meu aqui ó, ele vai brigar com nós, e agora uhum. pai, o carro de polícia vai, vai trocar quarto coelhinho lá ele pegou seu negócio do carro ó. aqui ó o todd pegou aqui ó, a parte do carro não pode todd não pode todd riqueza dá um pedaço coelhinho na boca <risos> Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cuidado, gente. Cadê esse bebê de papai? Cadê esse bebê de papai, gente? Vai ficar lá, lá. Cadê Cadê? Cadê? Cadê? Ó, subiu. Subiu, papai subi papai. subir, papai. Subiu, papai. <risos> riqueza. Ela subiu sozinha. na mão da gente para gente não pegar cachorrinho. Ela subiu sozinha. Aham. Uhum. E a riqueza. mordeu minha mão para mim não dar carinho para a Magali, ó. Ih, riqueza. É, ela tá com ciúme. Ciumito. Olha lá o toque, ciúme da, da Lara. Vem, vem, Magali. Vem, Magali. Vem, Magali, deixa sua mãe aí, Magali. Vem, vem, Lara, vem, Lara. Tá vendo a aqui. É, eu coloquei lá. é qualquer lá. Eu coloquei, né? eu eu coloquei. Foi. Vem, Lara. A Lara tá pelando, ó. ó. Bom, a... Vitória, cuidado. Eu não a Lara lá. caiu lá embaixo. Caiu? Caiu. Hum, tadinho. Ó, oh, quando pão do quebra. Já. Já. Ai! Fica lá em cima, não vem cá, não. Pronto, põe ela lá embaixo. Põe ela lá embaixo.